essa tag no canal Livraria em Casa de Paulo Hatz e a gente vai deixar as informações aqui no box de descrição e aqui nos cards né o link pro canal dele assim como o link de quem criou essa tag e a primeira questão é o livro não lido mais antigo da estante o meu memório é de uma gueixa, ele está na minha estante há mais de 5 anos eu preciso ler esse livro porque muito, assim, todo mundo fala muito bem mas é muito bem, mas é muito bem eu preciso ler muito. Muito. o meu livro é o historiador que tá aqui há 4, quase 5 anos também na estante, inclusive esses Dois livros já foram falados em um vídeo que a gente vai deixar aqui nos cards O vídeo de livros esquecidos na estante Que a gente fez há muito tempo, inclusive Há muito tempo, há um ano quase, né? Ai, meu Deus <risos> Dois, um livro comprado por Impulso Gente, eu tenho um instante Não, mentira, não vou ir a, falar a instante de instante quase toda Mas não é... <risos> Mas vou botar minha instante, mas eu trouxe pra ilustrar aqui Grande irmão Detalhe, ele é da mesma altura de Precisamos falar sobre o Kevin Que é um livro que eu quero muito ler, que eu tenho, que eu nunca li, mas que falam que tão bem que eu comprei o outro da autora. Faz sentido? Talvez não. Porque tava <risos> barato, não vi não, e pronto. Foi super imposto, mas um dia, quem sabe. O Regresso de Michael que Punk foi um dos livros que eu comprei mais recentemente, inclusive tava tá um dos últimos book hauls. E, gente, eu só comprei porque tava R$19,90, eu acho. E pronto, eu não queria ler e nada. 3. Um livro que você ganhou, mas não estava na lista de desejados. Recentemente, não sei se vocês já viram, se não viram eu vou deixar a carta aqui Eu fiz um book haul uma amiga minha me deu vários livros de presente. Então consequentemente eu trouxe um deles, a da Pele, que ela fala muito bem desse livro Muito, muito bem Eu falei a ela que se eu encontrasse essa capa na livraria, muito provavelmente eu passaria direto Porque, enfim, ela não me agrada muito Mas, assim, ela me recomendou muito e eu acredito muito no gosto dela e eu vou ler Mas, gente, não tava na minha lista de desejadas. principalmente porque eu não sabia que ele existia Mas por aí, né? Não sabia que ele existia. Mas enfim, ela me deu e eu acho que esse mês ele sai. Eu então, acabei de reparar que o livro que eu peguei agora pra essa resposta eu já li mas é Revivente de Ken Greenwood, que não estava na minha lista de desejados. Eu li ganhei um livro que você se arrependeu de ter comprado. <risos> Olha o que eu tenho aqui. Enfim, quando eu comecei a ler em 2011 mais ou menos eu comecei a ler porque diários Diário de Vampiro, minha gente. Eu comi aqueles livros e aí eu comprei esse livro. não eu não me arrependi, mas hoje, né? Vemos e confiamos, porque nunca foi lindo, então. Sal de Letícia Wichowski, que eu comprei na Bienal também. Super baratinha, mas só por causa disso só porque <risos> tava super baratinha. E eu ainda me arrependi, imagina se eu tivesse comprado ele caro Eu li um livro da autora e gostei muito Só que esse aqui eu não tenho vontade E nem vou ler, eu vou passar pra frente Um livro muito desejado Mas quando adquiriu, perdeu a vontade Eu trouxe aquele verão de Sarah Dessin Porque eu queria muito por ser Sarah Dessin Os livros dessa mulher Agora não, porque ela tá lançando, né Pela combina das letras mas, era muito difícil de serem encontrados Eu consegui comprar esse Só que aí depois eu comecei a ver outros vídeos sobre E parece que não é tão bom assim Enfim, eu vou ler, eu vou ler Mas perdi a vontade, sabe? Foi tão difícil, aí quando eu vi eu... Reconstruindo a Amélia é o livro que eu vou dizer aqui Porque quando ele foi lançado, eu lembro que as pessoas estavam falando Não bem assim, mas falando do lançamento Dizendo que a história poderia ser boa e tudo mais E eu demorei a comprar, só que ainda ficou na minha lista de desejados por um bom tempo Só que aí, depois, quando eu comprei Eu já tinha passado tanto tempo que eu tenho perdido a vontade de ler e perdi, inclusive Não tenho vontade de ler hoje. Um livro que você Tem vergonha de ainda não ter lido Olha quem tá aqui de novo. O okay. que? Só pra falar aí, galera. Gente, esse livro Super recomendado por nós, ele já apareceu aqui Em diversos vídeos, inclusive No meu vídeo de Metas, do ano Que eu não <risos> tá, então, li então, ainda, então aqui em agosto E o livro tá aqui, mas ele vai Sair uma hora, é porque eu tenho medo dele, sei lá Não, eu não duvido que seja bom não, sabe Mas é porque, não sei, eu tenho um de Certo receio. O meu é As Crônicas de Nárnia, Gente, esse livro aqui eu acho que o hum, o mundo inteiro tem preguiça de ler assim e, e queria ter lido, mas ainda não leu. Eu citei esse também um dos vídeos do começo do ano, do final do ano passado, sei lá e ainda tá aqui, não lido. Não li nenhuma página. Última questão, quantidade de livros não lidos da estante instante? 125. 125. Ganhei. O quê <risos> Então é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse vídeo de, de saber, né, dos nossos fracassos literários dos livros que a gente não leu que a gente, né, deixou enrolando esse tempo todo um tempo de vida que não... Né? Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não foi inscrito. Compartilhar pra todos os seus amigos, porque esse mês tá tendo vídeo todo dia. Não esquece que a gente tá em veda. Segue a gente em todas as redes sociais e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu. Esse vídeo tá só o torto. Olha isso aqui! O quê? Olha aqui! Olha aqui! Ah, aqui tá aparecendo a borda da estante e aqui não tá. Né? Tá muito torto, mas tá muito torto. Vou tu que acorda e uh, ele, ele faz coisa rápida no tá primeiro. Tá bom, tá bom. Mas tá muito... Olha isso aqui, agora que eu vi. Tipo, okay, meu Deus. Olha aqui embaixo, tem aqui embaixo nada. <risos> que forte horrível.